E será que posso, a partir do meu tablet, enviar o meu fecheiro de programação para o microbit? Claro que sim. O microbit usa um tipo de fecheiro específicos chamados Xcode HEX e tudo o que tenho a fazer é descarregar o fecheiro para o meu dispositivo e em seguida copiar para o microbit. Então, para o fazer, a primeira coisa que tenho que fazer é tocar no ícone de descarga que está no canto inferior esquerdo do ecrã. Dá-me uma mensagem dizendo que a transferência foi concluída e posso, se quiser, voltar a descarregar. Agora, onde está o meu ficheiro? Eu, para isso, vou ter que ir ao explorador de ficheiros do meu tablet e analisar a memória do meu dispositivo para saber onde está o ficheiro. Dica! Sempre que um ficheiro é descarregado na internet, os androids guardam-no na memória na pasta download. E cá está o microbit temperatura.exe. Agora, como é que eu passo para o microbit? Para transferir um programa para o microbit, preciso de pelo menos duas coisas: o microbit, claro, e o cabo micro USB que me permite ligar o microbit ao computador ou ao tablet. Problema: geralmente, os tablets telemóveis não têm esta saída USB, então precisamos de um cabo adaptador chamado OTG que é o que vai permitir conectar o microbit ao meu tablet. Então eu vou conectar o adaptador, vou conectar o microbit e em seguida vou ligar ao tablet, procuro a porta USB do meu tablet e o microbit já está a ser reconhecido como uma espécie de pen para o meu tablet Volto à memória do meu dispositivo e reparem que aparece-me a memória interna o meu cartão de memória e aparece-me agora uma Unidade USB. Essa unidade USB é o meu microbit. Entro na memória do dispositivo, entro na pasta dos downloads, onde está no fecheiro microbit, e vou tocar no ficheiro. e manter pressionado. Agora posso partilhá-lo, mas não é isso que eu pretendo. Eu quero copiá-lo para o microbit. Então vou cancelar isto. Volto a tocar, mantendo o dedo pressionado e, em seguida, vou tocar em Copiar. Navego até à pasta de destino, aqui o USB, e toco no Mover Ocular. E o Microbit já carregou o programa que eu quis transferir. Vamos testar. Reparem que na unidade USB, para além dos fecheiros que já cá estavam, apareceu o fecheiro microbit de temperatura. E agora eu vou testar. Como podem ver, transferi o fecheiro do tablet para o microbit, usando um cabo USB e um cabo OTG.